Velhinhos, Capuava, Moto Motospeech Experience, testamos a pastilha Potenza e agora eu quero dar o um feedback para vocês. Padrão de fundo, estamos aqui na Target, o Instagram deles está aqui, segue eles lá. Aliás, segue o pessoal da Mutec Imports também, o Instagram está aqui. Ó, Esse logo, para quem pergunta aqui, é, é o deles da pastilha. Opa, opa, caraca, é esse você... é aqui, olhando para o. É, aqui! É da pastilha Potenza, certo? E o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, primeiro eu quero ver qual o desgaste que teve. Você lembra que no vídeo anterior a gente mediu nova e agora depois de 60 voltas lá em Capoava, nós vamos ver como que está essa pastilha e como ela funciona, eu já vou te explicar. Pera. A galera gosta de te ver, bom o padre agora que já está mais conhecido, tirando fotos, a galera fica, fica até meio assim. De falar que acha que o Padre é um cara bravo. Fala aí, Padre que você não é bravo. Você não. só é alto e grande, mas bravo você não é, né? Sou mansinho. Então, pronto. Isso é, é isso que é, é é você precisa saber, pô. Você trouxe o... luva você não traz mais, mas o o, o... o paquímetro você trouxe? Vou pegar. Aquele de precision. Maravilha. Filhos, enquanto isso, eu vou mostrar aqui, ó. Tá sem assim um spoiler. Nós mandamos fazer um recorte. Porque tá muito exato aqui. E se eu quiser trocar a relação, e acabar jogando esse entrecho um pouco mais para cá, e ia pegar. Então a gente vai fazer, fez o cálculo, na verdade, para não pegar, porque eu quero deixá-lo um pouquinho mais para cá. Eu gosto do, do risco 3 aqui, mais ou menos. E aí eu vou querer testar uma outra relação para a próxima etapa e eu preciso desse espaço. Então o já tá dando um talento lá e aí logo menos a gente monta aqui, só para você não achar muita loucura. Aproveitando também, já que a gente está aproveitando, o filtro que eu uso na minha moto desde sempre é o Rifle, nas duas, tá? Tanto nessa aqui, quanto nas EX6 eu viro, as Anastasia eu vira. E o Rifle também você encontra aqui com o padrão na Target, que é by Mutec Imports. Então tem a pastilha, a Potenza, tem o filtro, tem corrente regina, tem um monte de coisa. E aí, Drill? Agora, agora? Aí, deixa eu pegar o paquímetro. Vai. Ah, tá bonitinha, hein? Ou mais ou menos? Peraí, peraí. Não, tá bonita. Eu achei bonita. Até ficou douradinho no meio, você viu? Ó. Precision. Bom, mesmo esquema. Então, 412. Maravilha, a pastilha já usada e agora vamos com a macê. 779 e tinha 8mm quando estava zero. Então desgaste e muito 21, pequeno. 21 21 cara cara, nada né? O desgaste foi bem pequeno. É, agora quebrou a pastilha, acabou, <risos> podemos jogar fora. Não, mas assim, é nada né Padre? Não, é 60 voltas né? Quantos é o metros tem o autódromo? Ah, agora sim, Padre. É, é agora... tem né? Interlagos é 4 quilômetros. 4 é alguma coisinha. 300 e pouco, né? É, Capuava... Lá é bem menor, né? 1,30 a volta. É... Putz, é. Mas mesmo assim o desgaste foi mínimo. Foi mínimo, né? Nossa, eu não sei quanto que é o tamanho do, do autódromo de Capuava. Depois a gente puxa né? na internet. Se a gente achar, a gente... Bom, então, filhos... Vocês viram que realmente a pastilha dura muito bem e agora eu preciso falar para vocês como que essa pastilha funciona. Posso ir por essa câmera aqui mesmo? Fica meio ruim. Padre, você seguraria para mim? É, deixa aí, Padre, na altura do seu bico que vai ficar na minha altura. Como que é essa pastilha aqui? Hidril, você está aberto para poder fazer qualquer observação, beleza? Tranquilo. Vou dar o feedback de pista. Ela é cerâmica. Diferente da sinterizada, então quando eu entrei na pista, eu tive que dar umas duas voltas para poder ter o freio como era o da sinterizada. Então no começo ela ficou bem borrachuda, pode ser também que, não sei Padre, por conta do material antigo da pastilha, no disco... Sim, ela estava sentando porque o disco não é novo, então, então o disco já tem um desgaste, já não está lisinho, né? ela precisa se acomodar. No disco, então Bom, as primeiras voltas então, com certeza era para sentar a pastilha. Porque assim filho, o escapuava, ele não é gigante. Então as frenagens, eu tenho duas frenagens que eu considero mais fortes. A da curva da piscina de bolinha, que é a da curva da Vitória, e da reta principal. É ali as frenagens mais fortes. Então é muito pouco espaço para esquentar em uma volta. Diferente de Interlagos Acreteu que vai esquentar em uma volta, mas eu vou testar lá também. Para falar para vocês, fiquem tranquilos. Então, Capoava, eu tive que fazer duas voltas para ter o freio eficiente. Parava? Parava, só que era borrachudo aqui no, no, no manete e eu tinha que fazer mais força. Legal. Toda vez que eu entrei, eu tive que fazer esse procedimento, porque a moto ficava mais ou menos uma hora parada, então gelava. E aí, toda vez eu tive que fazer esse esquema. Só que à tarde a pista ficou mais quente, tá? e aí nessas duas voltas, eu senti que o freio estava até mais preciso, tinha hora que eu freava ele até ficava firme aqui. Eu falava, nossa, tesão, aí dava mais assim e eu via mais progressivo ainda. Então conforme foi esquentando mais, o freio foi ficando melhor. Então eu percebi que é uma pastilha que funciona muito bem em alta temperatura. Né? Até ficou meio receoso na chuva, não sei como vai se sair. É, só testando, porque só testando, na chuva né? vai esfriar, né? Vai esfriar. Né? Então eu não sei como vai ser isso, mas para capoava num dia quente, serviu muito bem e muito econômica a pastilha. Perfeito, filhos? É isso. Vou montar ela aqui agora de volta e agora nosso próximo passo é Interlagos Para saber como é que ela se sai, Padre. Aí sim, mais um teste. Luxo total. Então pessoal da Mutec, muito obrigado, tá? principalmente por querer o meu feedback, por mandar a pastilha para eu testar e pela confiança. Na minha pilotagem Que é a mesma confiança Que vocês têm em mim Então eu tô te falando realmente O que eu senti Perfeito? Agora sim Obrigado a você Dá um like Curte, compartilha Ative Se inscreve no canal Filho Target Race Aqui no Instagram para você seguir também Liga pro padre Sexta-feira Padrão 8 horas Maravilha, maravilha Tá tudo certinho É isso Filho Tchau Nossa, pera aí Desculpa Padre, fica aí Eu esqueci Cara como que eu posso falar tudo isso e não deixar meu testamento três fenários pra você? Porque você merece saber que eu testei de verdade.